Fala, galera! Por aqui eu, professor Marcos Enes, o monstrão da Química, e na nossa Dica Enem de hoje, nós vamos falar sobre meia-vida. Beleza! Pessoal, meia-vida é o seguinte, é o tempo que uma amostra radioativa vai demorar para ter a sua atividade reduzida à metade. E quando eu falo sobre atividade, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo à quantidade de emissões radioativas daquela amostra, eu estou falando da massa do componente radioativo, eu estou falando de diversas propriedades. Então, por exemplo, vamos pensar na emissão de radiação. Como é que a gente mede a emissão de radiação? Em Kyuhi, beleza? cesão e zinho. Então, enquanto quantos Kyuhi aquela substância emite num determinado intervalo de tempo? Beleza, então é o seguinte, eu tenho uma amostra que emite 300 Kyuhi por segundo, beleza? Então, eu tenho ela emitindo 300 Kyuhi, passou uma meia-vida de 300, eu vou para quanto? para 150. E aí o tempo que essas emissões vão demorar para se reduzir à metade é o tempo de meia-vida. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha! Então se liga nesse exemplo que eu trouxe aqui para você. Esse exemplo está trabalhando com massa. É, eu trouxe aqui um isótopo muito famoso, que é o isótopo do carbono 14, né, que a gente usa para fazer muito decaimento radioativo para datação de isótopo, para eu pegar uma certa amostra e determinar quantos anos aquela amostra tem com base no decaimento desse radioisótopo. Beleza, então tem tenho aqui, primeiramente eu vou fazer uma análise gráfica para a gente descobrir qual é o tempo de meia-vida do carbono 14. Ah, eu preciso decorar, monstro? Não, claro que não, eu não vou ficar mandando você decorar idade, decorar é tempo de meia-vida, isso é dado sempre que o exercício for pedir alguma coisa relacionada à meia-vida, ou ele vai dar dados suficientes para você achar a meia-vida, ou ele vai te fornecer a meia-vida para você achar alguma coisa relativa ao decaimento. Tudo bem? Beleza, então nós temos aqui, o gráfico, no eixo Y, a massa, e no eixo X, o tempo em anos. E aí eu tinha uma massa inicial de 200 gramas. Para ela decair a metade, eu vou de 200 para 100. Quanto tempo levou para que eu tivesse esse decaimento? 5.700 anos. Então, a meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos. Difícil, filhote? Claro que não, tenho certeza que você respondeu não aí do outro lado. Então, o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos. Beleza. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual seria a idade de uma múmia se a gente fosse lá, analisasse uma amostra de tecido daquela múmia e descobrisse que nós temos, em relação à massa inicial de carbono-14, nós tivéssemos apenas 25% da quantidade inicial de carbono-14 nessa múmia. Caraca, não tem um valor de massa. Olha, mas eu te dei um percentual. Então se liga comigo, se ela foi da quantidade inicial para 25%, você há de concordar que nós tivemos uma massa inicial de 100%, não importa qual seja, é a totalidade. 100% decaiu uma meia-vida para 50%, decaiu duas meias-vidas, 25%. Então, até a gente chegar nesse ponto desejado, se passaram duas meias-vidas. Ora, então por uma regra de três eu consigo resolver esse problema. Eu sei que uma meia-vida tem 5.700 anos, duas meias-vidas para X. 5.700 vezes 2, 11.400 anos é o tempo de idade dessa múmia hipotética que a gente acabou de achar. Fala para mim, filhote. Difícil? Eu tenho certeza que você entendeu. E aí, gostou dessa dica? Então, quer saber mais? Quer aprofundar um pouco mais no assunto? Ah, entra na nossa plataforma, cara, o Bill Explica. Lá você vai encontrar podcast, mapa mental, lista de exercício e material teórico. Não perde tempo, entra lá, explica. E se quiser também ficar de olho nas dicas do Monstrão, segue o meu canal, Química do Monstro. E é claro, não esqueça de seguir o Instagram, Monstrão da Química. Beleza? Até a próxima! Um beijo no seu coração. Valeu!